16 anos de idade e um sonho realizado. A tão sonhada faca no CSGO, que em pouco tempo, do nada, sumiu. O skin mais perigoso que existe, que age silenciosamente dentro da sua conta Steam. Você não repara em nada de estranho, mas quando você menos percebe, sua faca, sua luva, sua K, sua WP, todas foram embora. Hoje vocês irão descobrir o skin mais perigoso que existe em 2023, e principalmente como não caiu.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 Mais uma vez, não, não é um vídeo contente que eu vou estar postando hoje não, rapaziada. Mas é uma realidade, uma realidade que temos que nos prevenir, acima de tudo, antes mesmo de ter que encarar. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, mesmo depois de muitos anos que as skins já foram lançadas, mesmo com o mercado já sendo estabilizado, mesmo com centenas ou talvez até milhares de vídeos no YouTube e em várias outras plataformas ensinando a não ser escamado, ainda existem alguns golpes perigosos demais, e diariamente centenas de pessoas são enganadas, perdem suas skins, e isso acontece de várias formas porém, tem um tipo de scan, esse sim, é muito perigoso, e é o que mais acontece, porque é o que passa mais despercebido ele é tão bizarro que faz parecer que seu pc e seu celular foram hackeado, mas não, é muito mais simples do que parece e isso assusta. Antes, rapaziada, eu preciso pedir para que, por favor, vocês me ajudem a divulgar esse vídeo. Manda para aquele seu amigo que joga CSGO, que gosta de skins. Compartilhe em grupo de Facebook, eu sei que isso ajuda muito. E deixa o like, porque com o like, o YouTube divulga ainda mais o vídeo. Eu tô pedindo isso, literalmente, só para esse vídeo alcançar mais pessoas. E assim, conscientizar mais a comunidade, evitando que mais pessoas sejam roubadas. Então, o like é realmente muito importante. E se você gostar do conteúdo, também se inscreva no canal, que eu tenho o sonho de bater o milhão de inscritos ainda esse ano e falta pouco. Tudo começou no último sábado, quando eu recebi esse e-mail aqui. Então, cachorro, queria falar para você de um novo scan que estão fazendo. O mesmo que caiu agora há pouco e perdi mil com. Nunca vi na vida esse tipo de scan. Você poderia me ajudar e poderia dar um conteúdo bom no seu canal. Aliás, também atentar seus inscritos, porque esse scan é muito... Né? Vocês estão vendo aí? Tô muito triste, pois demorei para conquistar a minha primeira faca. E aí ele mandou o Discord dele. E aí quem viu esse e-mail foi o Filipão, que pra quem não sabe é o agente do canal. Ele respondeu aqui o garoto, dizendo, né, ó, sinto muito pelo Scam, e pediu uma explicação um pouco mais detalhada do que aconteceu. E aí rapidinho o um inscrito já nos respondeu, ele disse o seguinte, ó. Então, tudo começa pelo Discord, quando o Scammer me chama para trocar, perguntando o que eu tinha. Eu respondi, né, com os meus itens. Em troca, ele teoricamente daria uma baioneta Blue Steel Well Worn. E aí ele diz aqui que na opinião dele era uma troca bem justa. Daí ele ele pede para a gente tirar uma print comprovando que temos os itens enviando uma proposta de troca para nossas contas secundárias para aparecer as trocas pendentes, ou seja o Scammer pediu para ele pegar as skins e enviar para uma conta secundária mas uma conta secundária do próprio inscrito tá ligado? é como se eu estivesse enviando uma minha para uma conta secundária minha olha como a história é esquisita, daí eu enviei para um primo de confiança meu, pedi para ele não aceitar, daí quando eu vi a proposta de troca, tinha ido para outra pessoa e ela foi aceita, Resumida a pessoa rouba as propostas de troca com o um site que falam para a gente entrar o csshop.net ele nos pede para entrar nesse site para ver o valor das nossas skins para uma troca justa, assim ele rouba sem aceita a troca, o perfil dele é esse, peço para não denunciar porque tenho esperança que minha faca volte mas infelizmente é bem provável que a faca dele volte, ele escreveu de maneira meio confusa aqui, provavelmente ele estava nervoso, muito triste mas eu vou explicar, ele adicionou o cara o cara queria os itens dele incluindo uma faca por uma panela Blue Steel aí o cara pediu para que ele logasse nesse site aqui o CS Shop para verificar os preços de seus itens e logo após ele pediu para que o inscrito enviasse as suas skins para uma conta secundária. Ele acabou enviando para a conta de um primo. Ele só mandou a trade, tá ligado? O primo não aceitou. A, a, a transação não foi concluída. Mas enfim, o Scammer pediu para ele enviar essa troca e quando ele foi ver, a troca foi alterada, foi enviada para uma outra conta e aceita. Nisso, rapaziada, o Filipão me apresentou aqui esse e-mail. Eu li. E aí, juntos, decidimos ir no Discord com esse escrito para entender um pouco melhor, né? Exatamente o que aconteceu. Fomos ao Discord e essa conversa vocês irão assistir agora. Oi, tá ouvindo aí? E aí, Jones, tranquilo? E aí, mano, beleza? Beleza, graças a Deus. É, cara, deixa eu falar, eu vi lá o seu e-mail. É, Explica direitinho, só pra entender como, como é que foi. Eu, vou, eu posso ir narrando aqui e você vai me confirmando. O cara te adicionou na Steam. Esse foi o primeiro ponto. Não, é tipo assim, eu tô num Discord de troca, né? Tipo, eu, eu tava querendo trocar minha faca. É uma clássica manchada. Eu tava no, Eu tava procurando tal. Achei um Discord de troca aqui com. Com as pessoas que trocam faca, esses itens, tipo, do mesmo valor. Uhum. Daí eu queria trocar, daí tá, entrei lá, daí o cara nem tava no Discord, ele me chamou. No PV, tá? Deixa eu até compartilhar a tela aqui. Te chamou no PV do Discord. Isso. Tá. Ele isso nem aqui. tava no servidor. Foi tipo esse aqui. Daí tá, ele me mandou isso aqui, mano. Tipo, mandou que. É, eu queria ver o que, que eu tinha pra trade. Sim. Daí, tipo, o que você tem pra, é, pra fazer a trade? Você pode me mandar seu trade. -link. Tá, mandei o meu trade link, né? Que agora eu só tenho isso. E catou tudo. Isso, ele me mandou acessar esse site aqui. Que eu, provavelmente é um site scan. Ele deve ser um administrador daquele site, rouba a senha dos outros. Sim. Tipo, isso que estavam falando. Que ele era o Scan e roubava a senha. Qual que é tá, o... eu acessei lá. Ah, era? lá. era só faca mesmo? Desculpa, era uma Classic Stained, né? Isso. Ela era o que? Field tested? Como é que é? Ela era field tested. Esse, isso foi tudo que você perdeu. Isso foi tudo que eu perdi, cara. Tá, daí ele me mandou pra. Eu esse site para ver o valor da minha faca, né? Do no site, para ver se tava troca, como posso dizer, uma troca justa. eu falei, eu falei que ia ver, daí minha, minha faca tava valendo 130 dólares no site, tá? Daí ele perguntou se eu queria mais alguma coisa na, na minha luva. Ele queria minha luva também, daí eu falei que tava com trade lock, porque eu peguei lá anteontem. Ainda bem que tava, senão ia junto também, né? Daí ele me mandou essa proposta aqui, ó. A minha baioneta, tipo, eu só queria trocar a faca, mas aí ele viu meu trade link e queria toda a minha Alp, M4, Imperador, meu agente, tá? Minha Glock. Eu queria minha tudo aquilo por uma baioneta Blue Steel. Isso, e essa aqui também. Ele e a Isso, ele me enviasse essas duas por todos esses itens, entendeu? Daí ele falou tipo, tudo isso aqui, sem o minha, meu agente do batalhão. Daí aqui que vai começar, ó. Ele falou, vai checar. Provavelmente isso aqui, ó, quando eu acessei o site, provavelmente ele tava checando minha senha no site, né, para roubar minha conta, certo? Tava entrando nela, pô. Daí ele aceitou a troca, daí ele falou, vou enviar um uma oferta. Eu vou enviar a oferta, tá? Daí ele, ó, já começou aqui, cara. Minha conta é essa aqui, tá? E ele queria que eu provasse eu até botar isso aqui No tradutor Você vê que isso aqui é Que vai começar o... Eu Ó, quase esqueci quase... Já que é a primeira vez Que trocaremos Podemos trocar uma captura De tela de nossos itens Como uma oferta Pen Ah, eu acho que eu sei Como uma oferta pendente Para a nossa segunda conta Ou outra conta Aí, deixa eu ver a print Que você mandou para ele Daí eu mandei Essa print aqui Eu não, eu não tinha entendido Sabe, que tipo Eu não tenho conta secundária Daí eu tipo Eu entrei na, na troca Com meu primo E não, não mandei troca Só cliquei nos itens Entendi Tá, daí, eu vi, daí ele me mandou esse vídeo Tipo Pra fazer isso aqui, ó. Tipo, isso aqui é conta secundária, tá? Isso aqui. Tipo, tá? Só pra ver a troca pendente Daí eu fui cair nessa, cara Eu não sei o... Ó, daí Tá, era pra aparecer isso aqui, ó Aparecer a troca pendente Isso aqui Só ver aqui Daí eu falei que não tinha é, Conta secundária Só pra ver Ó, daí já começou, cara Daí eu enviei pro meu primo aqui, ó Meu primo não tá na calma Mas foi pro meu primo, ó Eu enviei isso aqui E a proposta foi automaticamente cancelada? Ela foi automaticamente cancelada E, tipo, já criou outra Isso aqui. Então, criou outra na mesma hora, assim E enviou pro cara Eu perdi tudo, assim Cara, fiquei em choque Porque eu não entendia como Meu xinguarde não fez... Nada, Barulho algum sim. Não avisou nada, nada, nada E só foi Assim Pô, daí ele se fingiu de otário E me bloqueou Foi isso Eu acho que, tipo Quando a gente tá mandando a troca Ó, daí foi pra esse cara aqui, ó Já Que também não é a conta dele, né? Não Quer dizer, é uma conta tipo, dele eu... Mas não aquele ele estava se apresentando Isso Pô, ele não me apresentou a conta dele, nada Daí, tipo Não sei o que aconteceu Lá bem a é verdade. Cara, eu vou te pedir um favor, tá? É, hum. Vou te mandar um link aqui no, no Discord. Você tá logado no. com assistindo seu navegador? Eu acho que sim. Ah, uh, tô. tá. Tá. Entendi. Essa é a Steam que você tomou o scan? Isso, essa é a Steam. só tenho essa. Que, que estranho, mano. É porque o que... que... Cara, não tem que tipo de scan é esse, cara. Eu fiquei em choque. Porque o tipo o de scan eu sei o que foi. Você tomou um... Você tomou um API scan. Você mudou é, senha de conta, alguma coisa, depois que isso aconteceu? Cara, eu mudei tudo. Você mudou tudo, tá. Porque é o seguinte, quando ele tem a sua chave API, quando você entra no site, conseguiu a sua chave API, ele praticamente consegue controlar a sua conta. Ele consegue é, cancelar e... Criar novas propostas Então quando ele pediu pra você enviar pro seu primo Foi ele que cancelou E ele que mandou pra uma outra conta Que provavelmente na hora Ele poderia até ter colocado o mesmo nick do seu primo Mesma foto do seu primo Mas foi ele que cancelou Porque quando você tem a API comprometida É isso que acontece, tá ligado? Jamais, jamais, jamais nunca Entre em algum site não conhecido CS Shop, por exemplo <risos> Esse site não, não existe, né? Tem até um dado no site lá que mostrava é, acho que mais de um milhão de usuários. Não tem sentido nenhum. Um site de troca Xuxa. com um milhão de usuários seria conhecido já, entendeu? O problema tá Ela aqui, não ó. Pode, eu acho que é colocar a Steam, né? Não pode logar com a Steam. Aqui que tá o perigo. E aí sempre ficar acompanhando. Nunca deixar de acompanhar a... esse link aqui, ó. SteamQuit.com dev barra API Key. E sempre tem que ver se o nome de domínio ali não tá com algum nome de domínio que não tenha sido o que você tenha registrado. Caso tenha outro nome que, que não tenha sido o que você colocou, é porque a sua API tá comprometida. Aí tem que clicar aqui, ó, em revogar a minha chave de API. Qual, qual que é o seu nome mesmo? É Jonathan, né? Jones. Cara, é Jones, Pessoal, você, mano, 100% sincero com você, mano. Não, vo... cara, não, assim, eu ia estar mentindo se falasse que fosse voltar. Esses itens aí, infelizmente, não voltam, não voltam mesmo. Estaria mentindo se eu tivesse falando para você que voltaria, nunca vi. Quando eu vi, duas vezes no máximo, foi, faz alguns meses, assim, envolvendo um milionário, assim, o inventário mais caro do mundo. Do CSGO. Foi bizarro. Uh, não costumo fazer isso também. Mas, manda o seu trade-link. Eu vou te mandar uma, uma faquinha aí pra você pra compensar esse dano, tá ligado? Mas, mano, fico aprendizado, tá ligado? Com certeza, cara. Muito obrigado. Imagina se eu tivesse que fazer isso com cada inscrito escamado. Mas eu acho que o mais importante é, é isso, tá ligado? Eu ensinar, tá ligado? Eu já eu, eu pra que isso não aconteça. Aí, se quiser mandar já o trade-link, eu já, já envio agora a faca. Viu? Cuidado. Você tem certeza que você vai mandar o trade-link pro Rian? Depois da última coisa que aconteceu com. Você? Vai, vai, <risos> ai. Vai minha luvinha também. Enviou, enviou. Ah, tá. Não está esperando para a troca. Mais informações serão exibidas para Jones. É, você tirou o Steam Guard, provavelmente, né? Algum bagulho assim? É, eu tirei. Ah, não. É que eu troquei de senha, né? Não, mas faz o seguinte: manda o link da sua Steam. Eu vou, vou te adicionar na Steam. E aí a faca que eu vou enviar, eu vou enviar. Tá no meu inventário. Uma Ursus Aquecimento de Aço. E... Caraca. Enfim, resolvendo aí esse problema, assim que a sua conta estiver pronta, eu te envio. Fechou? Beleza, cara. Muito obrigado. Quantos anos você tem? Eu tenho 16. 16. Legal, legal, legal. É isso aí. Bacana. Tem cuidado da próxima já, vez. Já aprendi agora... É isso aí. Excelente. Excelente, cara. Tamo junto, viu? Valeu. Obrigado. obrigado é mesmo. É nóis. Valeu. Bem, como vocês viram, um inscrito tomou o API Scan. Mas afinal, o que é o AP Scan e como ele funciona, principalmente como se prevenir desse golpe? Bem, antes de tudo, como eu disse para ele digo aqui para vocês, não entrem em nenhum site que vocês não conheçam. ou Você tem algo precioso, você tem dinheiro na sua Steam, você vai logar em um site que você nunca viu na vida? Não rapaziada, não dá, esse tipo de coisa não dá, a não ser que seja um site divulgado por mim, não entre, e se for entrar, dê preferência pelo link da descrição, não porque eu vou ganhar dinheiro, não porque eu vou ganhar alguma coisa, mas também porque as sites podem ser replicados. então os caras pegam um site, um site famoso fazem exatamente igual, mudam um pequeno detalhe no domínio que você nem percebe e ainda pagam o um anúncio do Google para quando você pesquisar pelo site, ele ser o primeiro a aparecer então toma muito cuidado onde você vai entrar e principalmente onde você vai logar com a sua Steam. Sabendo disso, hora de salvar esse link aqui steamcommunity.com dev, barra coloque um nome de domínio seu, você não vai esquecer, e sempre que você tiver um tempinho entra aqui, vê se o seu nome de domínio ainda está ali se você entrar agora e já tiver um nome de domínio Setado, é porque a sua API tá comprometida E você tá correndo um sério risco de ser escamado Resumindo, quando você entra no site do golpista Ele consegue definir a sua API key, E aí, com isso, ele tem controle total de sua Steam Na verdade, é um controle parcial Mas uma das coisas que ele consegue fazer É cancelar uma proposta de troca E criar uma outra exatamente igual Ou seja, a sua API pode estar comprometida E pode estar comprometida há muito tempo E você não percebeu Você só vai perceber quando você pegar Alguma skin sua, por exemplo Vou enviar aqui uma skin para o Filipeira Quando você pegar uma skin e enviar para alguma pessoa Confirmando no celular, tudo certinho Automaticamente, essa proposta Será cancelada e uma outra igual Será feita, ele enviando a skin para a conta do Golpista. Por isso que quando você toma esse tipo de scan Ele é bem assustador, porque ele acontece do nada Você vai enviar uma skin para alguém, vai enviar Uma skin para algum site, quando você percebe Mano, como assim? Eu enviei certinho a pessoa eu verifiquei, como que eu enviei para outra? Tudo isso é muito Rápido, você não percebe Enfim, rapaziada, muito cuidado Eu já fiz um vídeo sobre isso, há dois anos atrás Fiz um outro vídeo há sete meses Falando de um inscrito que teve a sua souvenir AWP Desert Hydra roubada também né, por um scan e mesmo assim as pessoas continuam caindo no mesmo golpe, então muita atenção vamos divulgar esse vídeo, mandar esse vídeo aí pros amigos que também jogam CSGO, que tem skins compartilhar esse vídeo também nos grupos de Facebook para que o máximo de pessoas entendam o que eu tô falando, aprendam sobre o assunto e consequentemente não caiam mais nesse golpe eu dei a faquinha para inscrito porque eu fiquei com dó mas obviamente eu não tenho como ficar repondo a skin de cada inscrito que foi escamado, eu não farei mais isso pra ser sincero foi a primeira e última vez, também não tem como ficar respondendo todo e-mail desse tipo. Porém, peguei o gancho para regravar mais uma vez um vídeo desse, porque é um vídeo importante. Agora, né, que virou o ano 2023, sempre tem gente nova chegando no jogo. Enfim, me ajudem a compartilhar esse vídeo. E é isso, manos. Muito obrigado pra quem chegou até o final. Eu vou tudo por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cotion1337. Falou!